O que que tem no Super 7? Olha, tem o 911 carreira é S aqui, ó. O que que tem de fácil pra gente fazer? Olha, hoje vai dar pra gente pegar o Audi e eu acredito. E o Audi RS7, né? Deixa eu ver aqui os mais fáceis. Temos aqui uma placa de perigo aqui. Tem que ser um vale tudo, classe S2. Tem que pular 335 metros, beleza? Vamos começar daqui? Vamos lá. Opa! lá bem no canto aqui, ó, joga pro canto, joga pro canto, tem que, tem que tentar jogar pro canto, tá? Naquele mesma direção que eu joguei ali, senão não vai não. Esse aqui é o MT900, né? O Musler 2010. Tem um remake também, né? A tonagem tá compartilhada, tem que jogar pro canto, tá? Senão não vai não. Vamos ver qual que é o próximo aqui, minha gente. Tem uma área de velocidade aqui. A classe S2, a gente tem que passar com a média de 193. Eu já tô saindo de segunda marcha aqui pra... Ver se vai, né? Deu 205 aqui. Pode sair de terceira ou quarta, né? Esse aqui é o Runge RS 200. Vamos ver aqui qual é o próximo evento que a gente vai fazer. Ixi, tem esse desbravador aqui, meu. Ó, gente, nós vamos marcar. Nós temos que chegar aqui, ó. Eu já marquei o ponto. Marco o ponto antes de pegar o, o bagulho aqui, ó. Aquele lado ali é bem melhor. Aí, ó. Ai, caramba. Não, acho que deu ruim. Ah, um Rony, sai daí, velho. Só um minutinho, gente, que agora eu respondo, tá? Isso aqui vai ser chato. tem um monte de árvore aqui. Eu achei que ia ser algum evento grande, né? Mas é um desbravador gigante. Você chegou ao destino. Aqui, ó. do México tão rápido quanto você, volta para casa feliz. Meu amigo, isso aqui eu vou falar pra vocês. Gente, o Honig RS200 tá compartilhado. Boa sorte, viu, velho? Porque isso aqui foi chato. Qual que é o próximo aqui, pelo amor de Deus? Finalmente as corridas, né? As corridas. Classe B, vamos lá. Nossa, essa pista é classe B? Essa aqui é a pista que eu vou ter que, que cortar o vídeo, né? Porque Titan... Na classe B oh, Pelo menos ser um, um carro compartilhado A tunagem aqui, né? Vamos lá Gente, esse carrinho aqui Tá com a tunagem compartilhada, tá? Essa pista aqui Pelo menos ela não é grande Igual a Igual a A, Mar... a Colossus, né? Colossus é gigante Vamos lá, esse aqui eu não vou colocar o vídeo inteiro Porque senão vai ficar muito grande, né? E hoje à noite nós vamos fazer o um evento sazonal de novo com Giovanni. Aí quem quiser entrar no comboi para gente ir fazendo. Finalmente essa pista aqui é 10 minutos mesmo. Efe de rabariga. É 10 minutos. Você tá doido? É muito grande essa pista aqui. Não dá para pôr tudo não. Ade... Olha o AD. Quer trocar no meu... Série S? A minha 3070? <risos> Jamais troca luar aí. Jamais. Tá chovendo. Qual que é o próximo evento aqui, meu considerado? Tem esse aqui, ó. Espero que não seja 15 corridas, né? Vamos lá. Bora entrar aqui no evento de Cross. Ó, tá compartilhado esse carro aqui. Tem uns elétricos, né? Tem alguns carros elétricos. Luca, você fez implante de RTX na testa? Que conversa piada é essa? Bora. Vamos lá, vamos lá. Eu acho os eventos de cross-country aqui melhor do que do Horizon 4, pelo menos isso. Os carros são mais estáveis. Agora suba a ladeira. São Maia, eu falo que os carros são estáveis e na próxima curva eu vou e capoto. Bora, Bora Guanajuato. Mas eu acho que esse está esse sendo o melhor evento sazonal desde o lançamento do jogo. Eu acho que está sendo. a melhor combinação de, de prêmios que, que já teve. O primeiro evento de corrida. Está é compartilhado o carrinho pequenininho. Eu não sei se... a ah, o Alumincraft eu não compartilhei. Não compartilhei. É, porque ele é classe A, né? Ainda bem que não tem muita corrida de, de, de cross. A próxima vai ser da hora, eu acho que vai ser corrida de rua e a última é rally, né? O bom é que nesse evento sazonal a gente tá podendo utilizar é, para fazer as proezas é, os mesmos carros que a gente fez no último sazonal. espera aí que agora eu respondo aí. Agora eu respondo. Mais tarde eu quero treinar em Fórmula 1. Vai ter que assistir uns vídeos antes para ver como é que é a volta rápida da galera. Vou tentar fazer igual. Tem que analisar a volta do pessoal para tentar fazer a mesma coisa. Né? Vamos ver o próximo evento aqui. Ah, tem... ah beleza. É Só mais uma corridinha. Esse Forza aqui, ó, tem que ficar esperto. Ele me jogou no ícone da Titan. Aí o cara vai fazer Titan 30 vezes. Só que é esse daqui, Forza. Bora entrar aqui no evento? Tá compartilhado o Bronco. Vamos lá, vamos lá. Bora, Bronco. Vida Classe C, meu irmão. A única coisa que eu não gostei desse evento foi que o Forza colocou nós para fazer é, a área de velocidade na Terra de Classe S2. Eita Jimmy, e aí? Esse Jimmy aí é bom pra caramba, né? Ó, aqui me lembra Horizon 3 Parece até que copiou Horizon 3 aqui, velho Tem um evento aqui nesse.. É, tem um evento de maraton, maraton não, é, Titan, um evento com cinco corridas e um evento com três corridas. E um desbravador gigante. Novo Fiat? Ah, eu gostei dele Achei ele legal, achei ele legal Eu não gosto daqueles é, é... Obrigado, Rafa Eu não gosto daqueles trem Que fica do lado do carro, de plástico Sabe? Eu acho que deveria ser da cor do carro Aqui do lado Fica parecendo um off-road Ah, oh, mas ele é off-road Nunca foi Olha que maravilha, ganhamos aqui o Audi RS7 e a gente já ganhou o Etron. Já ganhou os dois, hein? Vamos ver qual é o próximo evento aqui que nós vamos fazer. Agora isso aqui que a gente vai fazer é a caça ao tesouro. Tem que estar tem que tá com esse fusca aí, né? E pelo que eu estou achando que é, a gente vai ter que fazer uma corrida aqui na categoria de baja. Ó, vamos entrar nesse circuito aqui, que é o circuito de cross country do estádio. E vamos configurar uma corrida. Já fica com o carro selecionado, tá? para já aparecer que ó. Bugs. O nosso tá na classe B. tunagem compartilhada. Vou colocar o nível turista uma volta só. Só pra gente vencer aqui o evento. para ver se vai dar certo. Beleza? Vamos lá. Tá chovendo aqui. Aí parece que tá fritando o pastel. Mas não é, não é isso Tomara que seja isso, hein? Hum. Se falar pra mim que é uma titã, eu tô lascado fazer uma titã. Cambagem do bicho, jeito que tá doida. Ora, bati no que ali quebrou. Vamos, barra. Vamos, barra. E Patrick, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Começou, começou ontem aqui chover. E aí, e aí? lá. <risos> acertei, cara. Cadê, cadê? Ali, ó. Tá, tá do lado do, desse circuito aqui, ó. Beleza? Entendeu? Vença uma corrida aqui, ó. Personalizada. Venceu a corrida? Aparecer aqui, ó. Bora lá. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Easy. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Tira... Ah, a gente tem que tirar uma foto aqui do S... SRT. Bem aqui mesmo onde a gente está, ó. Olha aí, gente, o Jeep tem que ser o 2014, tá? Tem que ser um Jeep 2014. Jeep, cheira aqui. Bora fazer a corrida online aqui? Bora. Opa, tem, ó, tem um Porsche aqui, cara. 5,7 de manobra. Olha lá, olha lá o Boot empurrando. Cadê o Boot sem vergonha? Olha o outro aqui, ó. Que pista é essa, cara? Nossa, eu vou tirar o aero do meu carro. Agora é treta, treta. também o carro está muito seguro, ele tem que ter mais velocidade. E aí o boot passou e foi embora. Bora. Corrida na lama. Aero contra sem aero. Não precisa frear na Crozão, menino, nem freia. perder na reta, eu vou ter que fazer um desse aí sem aero fazer um desse sem aero, porque o meu tá muito seguro sem aero é melhor, né? Gente, vamos fazer o Tom. o Fusca nós já pegou ele uma vez, agora a gente tem que vencer uma corrida na terra, sem tunagem com esse carro, tá? Sem tunagem. Gente, vamos fazer uma corrida aqui, ó, nesse circuito aqui do Caldeirão, tá? Sem tunagem, entra aqui no evento, solo, fica com o carro selecionado, clica aqui em criar evento, já tá na categoria classe B. Não, esse carro tá em estoque, né? Ah, não, ele é classe D, ele é classe D. Vem aqui, ó, bota o nível turista, uma volta apenas, confirma, publica e bora. Bora. É só terminar essa corrida aqui, ó. 3 anos. Daqui três anos nós termina essa corrida aqui. Tem que ser sem tunagem, hein, gente? Vou carregar a tunagem dele de novo para fazer os outros desafios. Bora, bora, Fusca. Bora, Fusca. Rapaz, nem freia, hein? Nem freia direito. E essas pedrinhas aqui, ó. Ela desacelera o carro. Pronto, pronto. Tá chovendo ainda? Ah, já parou. Parou a chuva. Encerrou o parcel de flambo. Qual que é o próximo agora aqui? Ganho um total de 6 estrelas. Dos desbravadores. Ah, tem um desbravador aqui que é de boa, né? Tem um de esse desbravador aqui é de boinha. Dá pra gente ganhar fazendo duas vezes ele. Ó, ó o carro entrando na minha frente aqui, ó. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Duas vezes a gente consegue. Pronto. Ó, agora a gente tem que tirar uma foto dele. Vamos tirar uma foto dele agora aqui, ó. Pimba! Completamos, pegamos tudo aqui. Lembrando quem for comprar o Verclock aí, usa meu link que tá na descrição. Todas as tunais está compartilhadas, usa meu cupom também.